sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo diego rodrigues seu corretor de imóveis do rio grande do sul quem sabe seu corretor do brasil né gente seu amigo do youtube vamos dizer assim né seu amigo de sexta e sábado à noite olha só hoje eu quero te mostrar essa casa maravilhosa um sobrado sensacional arquitetura estilo israelita casa temática gente ela tem um tema de deserto de atacama maravilhosa você vai ver coisas aqui que você não vê em lugar nenhum gente é um imóvel sensacional é um imóvel diferenciado vale a pena você conferir esse vídeo vai ficar um pouco grande mas é uma casa que você não vê todo dia é uma casa eu vou dizer para ti assim ó nada igual você vai encontrar no Brasil um sobrado desse aqui, maravilhoso, com uma condição incrível de pagamento, 50 meses para pagar, mobiliado, decorado, num condomínio de luxo. Gente, eu estou aqui, final de tarde, começando a ficar a noite. Lá é a lagoa, você pode acessar jet, barco, parque eólico, tá lá. Condomínio bem junto ao centro da praia de Capão da Canoa. Capão da Canoa, para quem não conhece, quem é novo no canal. É a praia do Rio Grande do Sul mais procurada. Capão da Canoa e Xangri-Lá são as praias mais luxuosas do Rio Grande do Sul. A nossa praia fica a 130 quilômetros do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Sem demanda agora, vamos lá então mostrar esse sobrado maravilhoso para vocês. Aqui na frente, gente, ó, a gente já tem umas dormentes feitas, não foram nem compradas, foram feitas, gente. Aqui, bloco por bloco, estrutural, de concreto, e olha o detalhe, tem uma branca com LED diferenciado aqui, gente. Aqui na frente, como o tema é deserto, é atacama, né, não é ficar atado na cama, é atacama. <risos> Nós temos cactos plantinhas aqui, gente, que lembram o tema do deserto, maravilhoso. Olha só, uma árvore saindo de dentro da parede lá, o que é aquilo, meu Deus? Nós vamos conhecer, você vai ficar surpreso, gente. Vem cá comigo então conhecer essa casa que já começa com uma fachada já inspiradora, né? Aqui garagem para dois carros, tranquilamente, abrigo dois carros. Aqui nós temos ripado desde lá, faz toda a volta aqui. Aqui pedras de miracema, gente, ó, colocadas também. Olha só os detalhes, gente, ó. Olha, isso aqui dá trabalho pra fazer, meu carro. Então, a mão de obra tem que ser diferenciada. Tá vendo o barulhinho de água? Não tem uma torneira aberta, não tá chovendo. Exatamente isso. Nós temos aqui, gente, ó. Uma espécie de um laguinho na frente da sua casa. Tem que só cuidar pra não vir com o carro pra cá, né? <risos> ó gente sensacional tá saindo água da pedra gente olha só lembra do deserto deserto lembra moisés moisés faz a água sair da pedra então ó eu não sou moisés mas tá aqui gente ó água saindo da pedra sensacional gente pedra de rio olha que lindo isso aqui é só o começo você vai se apaixonar por essa casa aliás você vai ligar na hora com terminar esse vídeo para o corretor aqui e vai comprar essa casa porque não tem outra igual e uma condição incrível Facilidade para comprar, gente. 50 meses para pagar. Ó, oh, seja bem-vindo à sua casa, então israelita ou oh, sua casa temática no deserto de Atacama, gente. Olha só o piso de cimento queimado. Tem os detalhezinhos de pedra, tá, gente, que imita aqui um cimento queimado. As pedrinhas do concreto. Olha que lindo! Aqui, aqui embaixo da escada já tem um jardim de inverno. Olha que maravilhoso. Bacana, né? Aqui a gente tem um, tipo um, vamos dizer assim, não é um ripado É um móvel pra quebrar assim a entrada, né? Pra aquele detalhe assim Um balcãozinho aqui pra você chegar, largar carteira, celular, telefone aqui uh, Celular e telefone, né? A mesma coisa <risos> Ó, aqui gente, ó, nós temos um lavabo Deixa eu te mostrar esse lavabo Olha o detalhe, gente, aqui Do, do puxador do lavabo Bacana, né? Ó, deixa eu te mostrar ele aqui, ó Olha que diferente, gente, esse lavabo Olha que lindo Gente, não é... É um espelho aqui, tá? Aqui as pedrinhas, olha que legal Caraca, se os meninos brigarem Já vão jogar pedra Ô, Se quiser caçar um passarinho, já pega uma aqui <risos> Tô brincando, gente Olha só, aqui a sobrecuba Lindíssima Torneira preta fosca Espelho em toda a volta aqui, gente, ó Olha que legal o espelho lá em cima ele é arredondado com LED por trás. Olha que lindo, gente. Não, e o cheirinho que tá isso aqui, maravilhoso. Tem um cacto, tá lá, gente, ó. Deixa eu ver. É de verdade, vamos ver isso aqui, gente. Cara, é de verdade, ó. ó tem que deixar um arzinho ali, né? Senão vai que alguém faça o número 2 ali e vai matar a plantinha. <risos> ah, meu Deus do céu. Esse corretor falou bobagem né? <risos> Tem que ser alegre, gente. Tem que ser feliz, né? Vamos lá, então, continuar. Aqui nós temos... Eu não... acabei não falando, tá, gente? 390 metros de área privativa, 525 de terreno, quatro suítes, dois home office, mais um espaço gourmet, mais um terraço. Aqui, gente, então, é o primeiro home office. Olha só aqui. Parece tipo uma sala de entrada, ó. Receber o cliente aqui, faz aqui a recepção e fecha o negócio no Home de cima que eu vou te mostrar e depois já sai comemorando tem até um lugarzinho maravilhoso lá aqui então gente o home office você cansou do trabalho pega a sua bebida ali senta aqui estica o pé tem lá a, aqui a aguinha quente você pode até colocar uma cafeteira aqui do lado também dá cabe uma cafeteira aqui aqui de água filtrada aqui nós temos uma adega aqui para você colocar os seus vinhos maravilhosos olha só gente o espelho redondadinho e olha só o que espera a gente aqui gente um pátio, um jardim de inverno maravilhoso, gente com banheiro de hidromassagem que interage com o living, com a cozinha e com o lago lá atrás da casa que eu vou te mostrar e também interage com a suíte principal que é terra, a suíte principal é terra eu acabei passando por ela lá, a gente já vai voltar eu quero te mostrar agora, vem cá eu vou te mostrar a cozinha deixa eu te mostrar a área de serviço, aqui também essa porta fecha também parece que é tudo uma peça só. Aqui é o, o quarto de serviço, né? vou botar assim independente é empregado, não sei como é que fala na sociedade. Aqui é o banheiro dela, quartinho bom gente, até ali espera para o condicionado split. Aqui é a área de serviço, olha o tamanho da área de serviço gente, grande né? Você viu que a máquina não é não é adesiva, a máquina ela tá embutida dentro do móvel, aqui, máquina de lavar. Eu vou abrir o um móvel aqui pra você ver. Ó, esse aqui até não é tão, tão profundo o móvel. Esse aqui já é mais, ó. Bacana, gente? Aqui tem mais espaço também, ó. Olha só que legal. Aqui atrás a parede é a cozinha. Aqui, então, aqui tem dois junker, mais armários aqui, interage com o pátio ali do lado, tá bom? Aqui, gente, então, é a cozinha do imóvel, olha só, seja bem-vindo, então, à sua cozinha da casa israelita, ou da casa temática. Então, vamos dizer que é a sua casa atacama, ou sua casa que você tá atado na cama. <risos> gente, olha esse balcão americano aqui, gente, olha, nem sei que pedra essa aqui, gente sensacional essa pedra aqui gente depois eu vou colocar aqui embaixo na descrição as pedras os materiais tudo que foi usado aqui tudo certinho para você saber eu te aconselho você vir ver essa casa porque vai vender rápido gente é um móvel diferenciado olha só eu tô aqui no cantinho para te mostrar uma panorâmica aqui é a sala de estar pé direito alto ali tem um cassete central de ar-condicionado caixa de som. Toda a parte aqui da casa do Livre, gente, ó Toda rebaixada em gesso, 4 metros de altura Aqui atrás de mim nós temos a churrasqueira Ela é, gente, elétrica Você pode apertar o botãozinho, ela fica girando Olha que sensacional Aqui, gente, nós temos, então A parte do fogão cooktop o exaustor tá aqui O forno tá aqui embaixo Micro, gente, tá aqui, ó Também, também. Aqui em cima, gente, olha só Que bacana um, um móvel uh, que, que mistura assim, né? A parte industrial com residencial de metalon Isso aqui, gente Com um vidro aqui Olha que lindo isso aqui, gente Vai dizer para mim que isso aqui não é uma capa de revista, gente Olha só que sensacional aqui Aqui tá a pia Deixa eu, deixa eu dar a volta aqui eu acabei passando, olha Olha que legal aqui, Eu nem sei para onde eu vou Tem muito detalhe bacana aqui, gente Vamos explorar comigo? Vamos mexer em tudo aqui, gente é só um mexeripo. Ó, aqui uma torneira, gente Monocomando, estilo cantor casual Você pega assim e sai cantando, né? Água quente e fria, ali um escorredor Olha que legal aqui, gente, ó Pra você fazer Aquele almoço maravilhoso, olha aqui tem um gavetão, embaixo da pia Aqui tem, olha só que legal, gente Aqui tem outro móvel Gaveta, outro, outro micro tá ali Quando a gente viu essa parte aqui, gente Olha a geladeira que linda abraço temp. Ative E aqui meu caro, olha que lindo isso aqui Vem cá Aqui é a sua sala de jantar Olha que interessante Nós temos uma mesa aqui lindíssima, maravilhosa Com duas, com cinco cadeiras O mesmo sofá que serve para o living Também serve a mesa de jantar Olha que lindo gente Olha que diferenciado Essa casa tem muita coisa diferente Olha só Acabou caindo quando eu abri aqui por causa do vento. E olha aqui o lustro, gente, que diferente, ó. Bem diferenciado. É um estilo temático essa casa aqui, né? Gente, olha só. Aqui a sala de estar, a lareira tá lá no cantinho. Ela é, então, a álcool lareira ecológica. Aqui nós temos um painelzão, gente, com um televisor aqui. E atrás, gente, olha só essas pedrinhas aqui, gente, ó. Você achou que eu ia fazer carinho nela? Olha que legal, gente, essas pedrinhas aqui. Com LED por cima, que tem muita decoração temática aqui, gente. Você vai se encantar com essa casa. Nós sim estamos começando e já deu mais de 7 minutos. Que loucura! Olha só, gente. Vem cá, aqui a lareira, ó. É lindíssima essa lareira. Ali é a banheira de hidromassagem. Nós vamos acessar ela por aqui mesmo. Peraí, só um pouco. Deixa eu te mostrar a parte dos fundos da casa, para depois a gente ir para lá ao vivo acontece tudo a né, gente é outro <risos> é, é outro trabalho aqui aqui então é o pátio da casa o terreno ele tem 15 de testada e 35 de comprimento tá 15 por 35 terminando um laguinho aqui Não sei se você tá conseguindo ver tem um laguinho aqui gente tem uns sapinhos gritando porque vai chover tá se armando temporal e eu quero mostrar essa casa antes que comece <risos> A chuva. Vai ser diferente se chover também, né? é feita a vontade de Deus. Aqui nós temos uma árvore, uma pata de elefante. Linda. Grande já, gente, ó. Tá quase o tamanho de uma pata. Tá maior que uma pata de elefante, na verdade. <risos> aqui é a parte dos fundos da casa, então, gente, ó. Tem uma varanda concreta aparente aqui. Temos as arandelas aqui que deixam linda. Olha só, ela também faz parte do teu jardim. Agora sim, vamos acessar o jardim de inverno. Eu já vi uma casa que tem um jardim um jardim de inverno com uma banheira de hidromassagem privativa é exatamente cara olha só que essa planta dessa casa aqui matou a pau gente é muito top olha só isso aqui gente parece que tá no hotel parece olha lá em cima aquelas luzinhas nós vamos conhecer lá já calma o coração porque essa casa vai vai te emocionar vai te levar exatamente para o deserto de Atacama, gente Olha só, aqui nós temos uma planta, que esqueci o nome dessa planta aqui. Alguma coisa a ver com Madagascar, tá? Depois eu vou também colocar aqui. Eu tô aqui no canto, banho de hidromassagem. Lá tem uma sacada de uma suíte também, que também acessa ali. Só botar um trampolim lá e cair. <risos> não, tô brincando, não faz isso, tá, gente? Ó. Aqui nós temos, gente, um banquinho de madeira, gente, ó. Olha só, todo trabalhadinho, 45 graus, madeira tratada. Aqui o mesmo porcelanato que reveste... Aqui também é o mesmo piso da casa. Uma banheira de hidromassagem para quatro pessoas. Tranquilo. Cinco até cinco pessoas cabem aqui. Depende também se for meio emagrecido. <risos> gente, vem cá. Agora nós vamos entrar na suíte principal. Olha só aqui. Vamos entrar na suíte principal antes das outras suítes é porque é difícil escolher a mais bonita, gente. As aberturas são automatizadas, tanto a veneziana quanto as cortinas também. E olha só, gente, aqui. Olha que bacana isso aqui, gente. Olha aqui as telas que a gente tem aqui em cima, gente. Ó, imita mesmo... Vamos botar assim, deixa eu só fechar aqui. Imita <coughs> aqueles quartos árabes, aqueles quartos israelitas, mediterrâneos. Linda, gente, demais, diferenciada. Olha só esse móvel aqui, gente, deixa eu abrir para você ver. Olha só, ó, já cabe celular, carregador, cabe revista aqui em cima, livro, a cama, gente, ela é mais baixa, parece que até um estilo japonês, Maravilhoso. tem um botão aqui, gente, que eu não apertei, deixa eu apertar pra ver, <risos> achei que era o LED embaixo da cama, deve ter um LED aqui embaixo, que eu não consegui ligar, mas olha só, gente, que lindo esse quarto, maravilhoso, meu caro, essa casa em 50 meses para pagar pode ser sua gente e o preço dela ah, o preço dela meu cara o preço o preço é muito bom gente olha que os armários gente guarda-roupa olha as telinhas gente do céu olha isso aqui isso aqui é um tecido cara nossa cara que trabalho que dá para fazer isso olha os detalhes aqui gente tem até chave guarda-roupa meu Deus que diferenciado, olha aqui gente, deixa eu só chegar aqui no cantinho, olha essa vista aqui, linda né, quarto bem diferente mesmo cara, parece quarto de amostras né, até falando nisso, quarto de casa cor, a gente vai fazer uma série do casa cor esse ano ainda, olha só, aqui gente, uma cuba, com a sobrecuba esculpida, gente. Com duas torneiras, mano comando. Água quente e fria. Quente e fria. Olha só esse espelhão aqui, gente. Com LED por trás. Lindíssimo, né? Aqui nós temos os nichos aqui com móvel, gente, também. Maravilhoso. Aqui, à minha direita, nós temos aqui a parte da banheira. E tem mais um detalhe lá atrás que eu quero te mostrar. Mas antes, olha aqui, gente. ó aqui. Então, nós temos... A parte do sanitário tá bom agora. Aqui meu cara, olha isso aqui, olha que lindo! Isso aqui, gente. Dois chuveiros, estilo cascata, né? A gás com a banheira de hidromassagem lindíssima. Olha os detalhes do revestimento. E aqui tem um detalhe: olha só que bacana ali. Tem tipo um banco, um banquinho feito. Com a própria pedra, gente Acho que é um mármore isso aqui Nem sei que isso aqui, meu cara Deixa eu te mostrar Olha só Ó, aqui, esse aqui, esse aqui e isso aqui também é um banquinho, gente, ó E olha só Lembra que lá na frente da casa Tinha uma árvore que tava saindo de dentro da parede? Aí está O detalhe, gente, ó Uma árvore que deve ser Não sei que árvore que é essa aqui tá saindo de dentro aqui da aqui da casa da sua banho um cantinho para lembrar um pouco do deserto as cores os tons os temas gente olha só um cantinho aqui aqui é tudo aberto tá gente que você pode tomar banho de chuva ou tomar banho de sol se quiser privativo aqui tem uma redezinha para você se esticar aqui que diferente né que casa maravilhosa né gente tô apavorado que vai dar um vídeo grande nós nem mostramos outros dormitórios Vamos lá então, quero te mostrar. Então vem tá. comigo. Vamos acessar. Aqui para botar a toalha. Olha que lindo isso aqui, gente. Muito diferente. Olha só, já vou fechar aqui para você ver. Opa. Acho que não é esse aqui. Ah tá, esse aqui é as cortinas aqui de fecha, gente. Eu errei, errei o botão. Fechando então a suíte principal para não molhar, já que vem chuva aí, né, gente, tá bom? Vamos lá então, que eu quero te mostrar Aqui é a porta principal, gente Ó, Nós entramos por aqui Eu vou ter que encostar ela um pouco aqui Aliás, a porta, gente, ela também tem Um sistema de senha Olha só, ela fechou automática Aqui Você pode estar tá abrindo ela acessando com senha Vamos lá então, que eu quero te mostrar As três suítes lá em cima Cara, é uma briga para saber qual a suíte mais bonita Olha só, gente Olha que legal que tem aqui, umas cordas parece uma jabaquê de cabelo, mas não é, bem diferente. O ideia aqui, gente, tem uma corda. Aí se você quiser pegar um salsicho no churrasco, só puxa aqui. Ai, <risos> a gente, olha só. Essas três janelas SS tem aberturas de cortina automatizada, como você pode estar vendo aí. E aqui atrás de mim, nós temos o segundo home office. Olha só. Aqui sim é para fechar negócio. Aqui você traz o cliente aqui. Pega a sua champanhe que vai estar no frigobar aqui. Olha que linda. E aí, meu cara, o que você vai fazer? Você olha no espelho, dá uma penteadinha assim por causa da selfie. E você chama o seu cliente. E vem curtir. Este terraço maravilhoso, dá uma olhada aí. Diz pra mim agora se não virou festa isso aqui, gente. Olha os detalhes, isso aqui, gente. Nós temos uma cerca, Desculpa, cerca não um varal de lâmpadas aqui, gente. Um terraço maravilhoso. Olha o desenho das luz as arandelas. Olha que lindo, gente, isso aqui. E aqui, meu cara, olha só. Comemorando aqui com o um cliente, maravilhosamente fechado aquele negócio. O pessoal tomando banho na banheira, gurizada correndo ali. Uns vendo televisão, outros pescando no laguinho. Outros no outro home office lá embaixo, diferente, né, gente? Isso pra mim que casa maravilhosa, né? A gente nem viu as outras suítes. Que planta sensacional! Eu tô apaixonado por, pela planta dessa casa aqui. Gente. Deixa eu te mostrar daqui. Ali é a sacada de uma suíte que eu não achei o controle para abrir. Gente, tem muito controle, muito botão aqui. A casa é automatizada de tudo que é jeito. Olha só, gente, tem mais arandela ali. Olha que lindo. E agora eu quero te mostrar as suítes. Vem cá comigo, então. Lembrando que tudo isso aqui, gente, tá à venda. Pode ser seu. Uma pequena entrada e saldo em 50 meses direto com o proprietário. Você vai me perguntar. Vem cá, quero te responder. Olhando no teu olho, gente. Vem cá. Você vai me responder, mas Diego, se eu comprar a casa parcelada, eu vou pagar muito juro por causa do prazo. Não tem juros. Apenas correção de INCC, Índice Nacional da Construção Civil Em torno de, no máximo, 10% ao ano Olha que barbada, gente Tá esperando o quê? Vem comprar a sua casa, gente Olha que maravilhosa notícia que eu tô te dando Acabei entrar na, na primeira suíte aqui em cima Olha que linda, gente Nem sei pra onde que eu vou Pra lá, pra cá Aqui um close, isso aqui fecha, gente, ó e ele tem luz sobre presença. Essas duas portas fecham. Olha o espelho aqui de frente. Olha que legal aquele espelho. Ali, gente. O detalhe do gesso. Olha que maravilhoso isso aqui. Lindo demais, né, gente? Só eu mesmo para aparecer e para deixar as coisas mais feias. <risos> Olha só, gente. Aqui tem uma cuba esculpida, gente. No mármore. Uma torneira preta, monocomando. Aqui tem outro espelho, gente. De cantinho. Olha que legal. Maravilhoso, né? LED por do espelho aqui do lado é a parte do sanitário e é a parte do box. E aqui nós temos um detalhe, gente. Ó, uma clara boia, meu cara bem diferenciado, né? Bem diferenciado. aqui. O box do banheiro. Olha, o porcelanato do chão aqui tá na parede, agora e agora o chão tá madeirado, lindo, né? E olha que o nicho, gente você botar alguma coisa aqui de decoração ali para você botar o papel higiênico já tá tudo pensado aqui gente linda demais essa casa maravilhosa olha aqui gente ó o close tudo aberto aqui Vou botar as roupas aberto cabideira aqui aberto bacana hein olha esse espelho aqui gente Muito top Aqui uma cama de casal E olha essa cabeceira, meu cara Olha só, espelho de fora a fora Um detalhe, assim Vamos botar um, uns, uns 30 graus do, Olha só isso aqui, gente <risos> Diferente, né? Aqui, gente, ó Papel de parede Aqui tem uma, uma porta-janela também Que eu não achei o controle Até tem uma sacadinha Acho que essa aqui não tem sacadinha pra rua Mas ela tem uma janela aqui pra rua, gente Tem uma sacadinha pra rua Tá aqui o controle, meu cara Vamos abrir isso aqui Enquanto abre aqui, é só o veneziano Mas tem um controle, gente, que eu não achei Aliás, deixa eu ver se o botão não é aqui Você espera um pouquinho Ó, <risos> o vídeo vai ficar grande, tá, gente? Mas vem cá comigo Que eu vou te mostrar Se a casa vale a pena você perder um tempinho aqui. Perder não, né? Você vai se apaixonar, vai se inspirar. Não achei o controle, é isso aí. Perdemos o tempo. <risos> Desculpe, gente, foi mal, mas vamos lá que o tour vai ficar melhor ainda. Televisor aqui em cima, gente. Nós temos então um close lá, uma cama, cabeceira, cama de casal, gente, um box grande aqui. Tapete, gente, tem um tapete, olha só, parecido com a coxinha que tá aqui na cama. A casa foi toda preparada com amor com carinho gente para uma pessoa maravilhosa vou deixar o nome da arquiteta aqui embaixo para você saber seguir o insta dela e aqui gente a segunda suíte essa aqui já tem um, umas cores mais mais quentes assim uns verdes uns cinza olha que diferente gente Ó, a parede, Não é papel de parede aquilo é ripado combinando com aqui o cinza combinando com a coxa gente essa casa que é um perigo trazer as esposas aqui, elas vão querer comprar na hora. <risos> Ainda mais que a condição é fácil de pagar e tá pronta aí ó, só vim morar na sua casa. Aqui também tem uma sacadinha, só suíte aqui também, eu não consegui abrir, desculpe só dizendo aqui. Armários lá um, dois, três, quatro, cinco portas. Aqui atrás de mim tem um espelho redondadinho, deixa as pessoas redondadinha. Aqui o banheiro, gente, olha que diferente. diferente, né? Essa aqui, então, é a segunda suíte aqui de cima. Vem cá que eu te mostrar a terceira suíte, gente, que para mim é a mais diferenciada delas todas. Dá uma olhada nisso aqui, meu cara. Olha que maravilhoso isso aqui, gente. Diferente, né? Inusitado, diferenciado. É como você tá vendo isso aqui, é como você vê uma mosquinha, Branca de olho azul, das asinhas dourada Olha só, gente. <risos> não é o preço, não é a condição, não é o corretor que quer vender. Gente, isso aqui não tem lugar nenhum, gente. Olha só essa cama aqui, gente, no chão, estilo japonesa. O televisor tá ali atrás dela. Tem um tipo, uma cabeceira aqui, gente, ó. Que também pode virar um terceiro home office. Pra você botar o um note, cadeira tá aqui. Um espelho arredondado lá ali um móvel arredondado dando continuidade ao espelho só que não é espelho aqui tem a sacada que o corretor não conseguiu abrir me perdoa <risos> ó aqui guarda-roupa gente olha só o guarda roupa parece um móvel interiço tu puxa aqui embaixo gente ó. Deixa eu abrir aqui, ó puxa aqui olha só que diferente gente embaixo aqui fica olha só um nicho com led ó para você ver os sapatinhos que você pode guardar ali mais gavetas aqui embaixo e aqui, meu cara, olha só, tem mais prateleiras aqui. Olha só, tá ligando sozinho pra você. Com sensor. Mas o sensor, O me chamou a atenção, foi isso aqui, gente. Vem cá. Além de ser do deserto, a casa, a <coughs> Parece o tapete do ladinho gente. Olha que detalhe diferente isso aqui, gente. Sei lá, não sei nem explicar que material isso aqui. Quem souber, faz um barulhinho que parece plástico, mas ao mesmo tempo parece tecido, parece fio aqui a porta então gente ó e você você acessou mais uma parte num close aqui e aqui à minha direita o banheiro gente um box de vidro sanitário tá aqui e olha o detalhe aqui gente ó dos espelhos olha que diferente aqui o São Gabriel escovado preto uma torneira fosquinha preta também no comando um espelhinho de canto Aqui, gente, também. Esses espelhos de canto é legal porque você tá aqui escovando os dentes, no cabelo, já olha para o lado, você já se olha aqui de todo o corpo, por exemplo, ó, praticamente todo o corpo aqui e aqui só a parte principal. Legal, né? Que casa bem pensada, bem planejada, fiel e temática ao tema que é o deserto do Atacama. Vai dizer agora que essa casa não te atou na cama para você comprar? <risos> Comprar essa casa aqui, gente, que casa maravilhosa, né? Gente, eu quero agradecer vocês por ter visto o vídeo até aqui. Olha, foi grande esse vídeo. Desculpe pelas brincadeiras, nós temos também um vídeo mais temático, mais temático não, um vídeo mais comercial dessa casa. Se você quiser assistir, mandar para alguém também, é só chamar aqui. Temos fotos, gente, essa casa com certeza vai ser um sucesso, vai vender rápido. Muito obrigado por ter vir até aqui. Deus abençoe seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar um like se, se gostou, não esqueça. se inscreve no canal. Deus abençoe, gente. Dê saúde, prosperidade e paz. Tchau, gente. Até mais.